Amigos do meu, do seu e do nosso Mato Grosso ao vivo.com.br Estamos iniciando, apesar da pequena demora, mais um quadro do Imprensa Que Eu Gosto desta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. E hoje temos vários assuntos aqui para ser é, esplanados aqui a nossa população de alta floresta. Certo. É, para começar, nós vamos trazer aqui a questão do aumento do número de casos de é, Covid-19 aqui na cidade de Alta Floresta. Vamos lá? Então, muito bem. É, sobe para 83 o número de casos suspeitos do novo coronavírus em Alta Floresta, vamos ler de perto aqui, a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta informou nesta quarta-feira no boletim diário que o número de casos suspeitos do novo coronavírus de acordo com o boletim epidemiológico, até o momento é, a cidade possui 300 notificações de síndromes gripais, das quais 83 são suspeitos de coronavírus. 83 casos, 104 casos já foram descartados, 75 excluídos, 38 casos não confirmados e destes 14 casos são leves, um é moderado com 20 casos que evoluíram para a cura e três óbitos que nós já sabemos, já temos conhecimento, é, aliás, desde aproximadamente quatro dias que, graças a Deus, não temos qualquer tipo de informação sobre óbitos é, na, no município de Alta Floresta. Porém, há informações de que 40 exames que foram enviados ao LACEM de Cuiabá, na capital do estado, estarão sendo devolvidos à Alta Floresta na, nas próximas horas, na, na manhã de quinta-feira. Então poderemos, sim, ter novas confirmações de casos de pessoas que estejam com um estágio da doença. É, algumas já, continuam internadas na ala Covid do hospital, município, do hospital Regional de Alta Floresta. E, conforme lemos aqui o restante da, da informação, é, atualmente não existe vacina para prevenir a infecção do novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir é evitar ser exposto ao vírus, ou seja, hoje de tarde nós vamos falar sobre isso, houve uma polêmica muito forte com relação a umas declarações dadas pelo secretário de saúde do município, Marcelo Alessio Costa, em entrevista exclusiva à rádio, é, ao repórter Abraão Lincoln, da rádio Progresso. Então, durante a entrevista, o repórter indagou sobre as UTIs de alta floresta e foi informado é, de forma, assim, até espontânea pelo secretário que algumas informações sobre, a respeito das UTIs, ele estaria passando de maneira exclusiva. Por quê? É, ficou decidido e até mesmo porque essas UTIs não estão protocoladas junto ao Ministério da Fazenda para ser utilizadas no atendimento de casos de coronavírus. Então, portanto, as de, os 10 leitos de UTI do município de Alta Floresta não estão disponíveis para pessoas que venham a precisar de atendimento de nível grave ou mesmo moderado, apenas o um nível leve está sendo atendido no Hospital Regional de Alta Floresta, que atende mais seis município, municípios, e para isso foi criada uma ala que chama ala Covid, mas não é a ala dos leitos das 10 UTIs recentemente entregues pelo Governo do Estado, após sete anos de espera, sete anos de enrolação aí agora ficou uma polêmica no ar. Muitos cidadãos estão reclamando dessa atitude do governo, do Estado, mesmo porque o secretário disse que é, essas pessoas que forem diagnosticadas com um, com um nível moderado ou grave da doença serão conduzidas diretamente para Cuiabá e por lá ficarão até o fim do tratamento, caso venham a se curar, né? É, com a cura, elas poderão estar retornando e suas famílias poderão estar visitando. Durante o tratamento, não poderão receber visitas da família e caso venham a óbito, elas serão imediatamente enterradas, até mesmo sem a presença da família. Ou seja, algo bem drástico. <coughs> Perdão. É, nós temos aqui agora um outro assunto de extrema importância lembrando que essa última notícia nós tivemos aqui a honra de estar é, prestigiando os nossos colegas dos sites do município de Alta Floresta nós temos aqui o Nativa News do nosso amigo José Lúcio que nós estamos extraindo essa notícia e trazendo para vocês e agora vamos aqui para o Notícia Exata, que traz uma nova... do nosso amigo Clay Júnior que traz uma, uma, uma novidade bombástica. Mais uma vez, o um cenário político de Alta Floresta, deixando a desejar, certo? Vocês se lembram daquela situação onde ah, o presidente Fernando Henrique Cardoso é, disse que em algumas fases do seu governo, houve alguns documentos que ele leu sem assinar. Simplesmente ele disse isso, e isso repercutiu na, na época da, da saída do governo dele como algo praticamente insensato. Pois é, nós estamos tendo praticamente a mesma e decepcionante é, informação por parte aqui do Poder Legislativo de Alta Floresta. Por quê? Vamos lá. Alta Floresta, projeto elaborado com erros, é aprovado pelos vereadores. Ou seja, nossos nobres edis vão ter que se explicar à sociedade de Alta Floresta com relação à não leitura de trechos ou de partes do projeto que foi... <risos> É, pasmem vocês, aprovado em sessão ordinária, certo? No, que, é, durante a semana passada. Vamos ver aqui. A Câmara Municipal de Alto Floresta aprovou em sessão ordinária, nessa terça-feira, perdão, ontem, o projeto de lei de número 2050. 2020, que autoriza o município de Alta Floresta a celebrar convênio com o município de Terra Nova do Norte no valor global de 9 mil reais. O projeto de autoria do Executivo Municipal, ou seja, já veio com erros da, da, da própria Procuradoria Geral do Município, porque é por lá que todos os projetos de leis Municipais são elaborados e, diante disso, após ser entregue na Câmara, ele foi aprovado em regime, se eu não me engano, até mesmo de emergência. É, votaram alguns vereadores desfavoráveis, mas, infelizmente, o projeto foi é, aprovado pela maioria. Diga-se de passagem, os, os vereadores que votaram desfavorável é, a vereadora Elisa Gomes, o vereador Miquel Zacarias e o vereador Dida Pires, como sempre, porque eles sempre tem algo a mostrar sobre alguns projetos duvidosos que provêm da Prefeitura de Alta Floresta e são ligeiramente aprovados é, pela Câmara. Então, nesse caso aqui, a própria vereadora Elisa Gomes... Ela destacou que houve erros gritantes do projeto, é, que era o CNPJ da Prefeitura de Terra Nova do Norte, estava errado, certo? O endereço da, do prefeito municipal de Alta Floresta, doutor Aziel Bezerra, constado no projeto, dizia que o nosso prefeito estaria morando em Guarantã do Norte. A gente sabe que isso não é verdade, mesmo porque se assim o fosse, ele nem mais poderia ser prefeito do município, porque qualquer político eleito tem que residir no município em que está é, exercendo o seu cargo. E, além disso, a prefeitura pagou já duas parcelas desse mesmo convênio para essa empresa, certo? Antes do projeto ser aprovado pela Câmara. Ô, Ministério Público... Peraí, peraí, deixa eu... Eu fiz uma invenção nova aqui... Ministério Público de Alta Floresta, cadê você? Alô, alô, Ministério Público de Alta Floresta, cadê você? É isso aí, pessoal. A Prefeitura de Alta Floresta pagou já duas parcelas... Antes do projeto ser aprovado pela Câmara... E a lei não é com data retroativa. Ela não tinha que pagar nada, até que fosse iniciado. Então, aqui a, a, vocês podem estar lendo essa notícia no site noticiaexata.com.br. É um dos destaques de hoje, Eu acho que é a matéria mais forte do dia. E vocês vão constatar que, infelizmente, o nosso quadro, a nossa grande maioria dos vereadores do município de Alta Floresta, não está, de certa forma, é, sendo capaz de explicar por que tanta vontade de aprovar tudo que vem da prefeitura, enquanto várias e várias outras necessidades que são requeridas por vereadores da cidade não são nem atendidas ou respondidas pela prefeitura. Quer dizer, é só uma via de uma mão, não existe mão dupla. Quando a prefeitura quer, tem cerca de 10 votos à disposição para aprovar tudo o que precisa. Agora, quando a prefeitura é, é exigida por parte de vereadores com bons projetos para o município, com um projetos que, que, que beneficiem a vida do município, a Câmara não é atendida os vereadores não são atendidos então vamos pular aqui para o próximo assunto, nós estamos agora no portal Mato Grosso ao vivo e esse assunto ele foi de ontem mas ele se repercutiu imensamente hoje é, o dia todo com diversos compartilhamentos cerca de 778 compartilhamentos conforme vemos aqui que é o retorno do servidor Anderson Ribeiro Rolling, o servidor da, da, da Secretaria de Obras ou Infraestrutura, como é a nomenclatura exata lá, que teve o seu posto devolvido após uma intervenção ministerial do Ministério Público de Alta Floresta, que já está em processo avançado de investigação contra certos desmandos, abusos, certo? improbidades e crimes que estão sendo cometidas dentro do pátio da Secretaria de Obras, envolvendo o vereador-presidente da Câmara, Emerson Machado, envolvendo o secretário de obras, Eloy Luiz de Almeida. Perfeito! Abre o um olho, esses caras vão te afundar, prefeito. Ou seja, nesse balaio de gato aí, foi envolvido a secretária de gestão e finanças, a dona Elza, foi envolvido o prefeito, porque houve um acordo, um pacto, é óbvio que o prefeito tinha conhecimento, ninguém é besta de pensar que ele jamais sabia o que, que estava acontecendo, que... É, o, uma conversa de compadre lá entre o, o presidente da Câmara e o, o secretário de obras decidiram por bem do município é óbvio, num, num gesto de extrema caridade fazer ali a sessão de um caminhão um caminhão Mercedes bem gentilmente apelidado pelos servidores lá do setor de obras de carniça esse caminhão ele estaria sendo cedido para é, ajudar na, na, na frota dos veículos da Secretaria de Obras. Inclusive foi utilizado para buscar especificamente uma escavadeira, uma patrola no município de Cornisa e por aí vai. A história foi bem montada. Esse caminhão depois que retornou da, da viagem ele recebeu é, uma, ele recebeu uma reforma geral completa, baterias é, pneus e tudo mais que o Ministério Público pôde relacionar, cerca de 26 itens dentro desse, desse, desse caminhão foram é, hum, manuseados e trocados para o bem do, da propriedade particular do vereador presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta então, o caminhão ficou lá, garibado lá. Enquanto isso, o, os, os pneus da frota, da verdadeira frota de caminhões é, da, da Prefeitura Municipal, estavam em estado deplorável. Então, aqui nós vamos... vocês podem estar lendo essa notícia é, hoje ainda, e vocês vão ver que o servidor Anderson Rowling esteve à frente de uma situação de denúncia desde novembro, dia 5 de novembro de 2019, onde ele indignado, apesar de ser funcionário do setor, indignado com o que estava vendo na cara de todo mundo ali, o caminhão do prefeito, do, do, do vereador, presidente Emerson Machado, sendo beneficiado, e ele foi gravou um vídeo, fez uma denúncia, essa denúncia foi colocada nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e explodiu, explodiu como uma bomba, certo? De lá para cá, esse servidor começou a ser retalhado, começou a ser perseguido, ele foi indevidamente direcionado para outra secretaria e ali ele foi é, humilhado, ele foi constrangido, ele foi intimidado a fazer algo que não estava dentro das atribuições que ele havia, se, ou pelo menos do setor para o qual ele havia sido contratado, que era o setor de obras, ou seja, o rapaz antes fazia, exercia funções específicas de dirigir caminhões, de dirigir máquinas, certo? É, e foi... Ardilmente colocado numa função de varrer ruas, algo que ele nunca esperava ter sido, é, ter que passar. Certo? Ele não pediu por isso, em momento algum, ele pediu apenas que fosse colocado dentro da sua função, mas como quem manda, manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele cumpriu o seu papel de servidor do município. Porém, o Ministério Público, diante da situação, diante do clamor popular, certo decidiu investigar não só a questão dos pneus e da manutenção no caminhão do vereador Emerson Machado, como também decidiu que o, a lei impedia que da forma como foi feito o servidor fosse transferido de uma secretaria para outra mesmo porque não houve interesse público não tinha deficiência de funcionários na secretaria de gestão e finanças não tinha excesso de funcionários na secretaria de obras a saída do servidor de certa forma também comprometeu o quadro ou seja, aquela, aquela velha máxima né, que nós sabemos você quer conhecer um homem, dê o um poder para ele. Então, o que houve? O Ministério Público, é, no último dia 2 de fevereiro, instaurou o um inquérito civil de número 02-2020, que visava apurar as benfeitorias contempladas no caminhão-prancha Mercedes-Benz 1519, emprestado, emprestado do presidente da Câmara Municipal ao Poder Executivo Municipal para que fosse apurado a relação eventual do enriquecimento ilícito e, e dano ao erário público, e, além da violação aos princípios da administração pública. No dia 29 de abril, o servidor conseguiu gravar e fotografar, e sem medo, depois de ter sido já conduzido para outro setor, ele conseguiu gravar e fotografar no quadro da Secretaria a retirada dos pneus. Agora, pasmem, amigos, pasmem. Esse povo não se cansa de tentar manipular a inteligência da população, certo? Ao ser perguntado se, se os pneus estavam sendo retirados, o, o secretário de obras, o ex-prefeito Helóis Luiz de Almeida, veio com a conversa que, a pedido do vereador porque agora o vereador refletiu bastante, ele precisava é, encontrar um pouco de paz, é uma pessoa muito perseguida, um, uma pessoa que, que, que tenta fazer por onde ser o maior benfeitor da cidade, mas não consegue, inclusive é, é pré-candidata a prefeito, e por isso a oposição, a imprensa, é, persegue ele por, por, por tamanha bondade, então o vereador pediu que fosse retirado os pneus, pediu que fosse é, esquecido toda aquela, aquela proposta de. <risos> aquela proposta de, de ajudar o município, mas era mentira! Mentira! O vereador mentiu, o secretário de obras mentiu. Eles foram desmentidos no dia 8 de maio, quando o juiz da primeira vara de justiça de Alta Floresta, Dr. Tibério de Lucena Batista, acolheu os embargos de declaração do Ministério Público de Alta Floresta, na pessoa da Dra. Karina Esfredo Dalmolim, e ordenou que fosse retirado certo uma decisão judicial mesmo que liminarmente ordenou que fosse retirado todos os, os pneus do caminhão colocados os, os pneus velhos e que fosse relacionado tudo que foi feito no caminhão o liminar foi concedida por causa da ação civil pública que que visa condenar o tanto o vereador como o prefeito do município por improbidade administrativa. Além disso, já foi pedido ah, o bloqueio de bens desses dois agentes políticos do município é, no valor aqui de R$ 31.455 e 20.970. Muito bem, R$ mil seria da conta do prefeito, foi achado um pouco mais de R$ 9.000 na conta bancária do prefeito. Já na conta do, do vereador, presidente da Câmara, foi achado cerca de R$ reais. Já estava limpinha, não tinha mais nenhum centavo, porque tudo já tinha sido gasto aí nos seus compromissos. Na última sexta-feira, dia 22 de 5, agora, essa semana, o Ministério Público emitiu nota recomendatória exigindo que o servidor fosse recolocado, realocado no seu, no seu posto, no prazo de 15 dias. Então, o que aconteceu? Na manhã dessa terça-feira, ontem, o servidor foi convocado até a Secretaria de Gestão e recebeu das mãos da própria Secretária de Gestão e Finanças, Dona Elza Maria Lopes, um memorando de número 067-2020, é, assinado por ela e devolvendo conforme a nota recomendatória do Ministério Público. Olha, pessoal, e isso serve, assim, de um exemplo de extrema grandeza para todos os, os servidores públicos do nosso município, de esfera estadual, municipal ou federal. Para demonstrar também para a população, para o empresário, que quando... A pessoa tem caráter e boa fé e ela tem fé nos seus princípios, nas suas convicções, ela consegue sobrepujar os poderosos, certo? Os políticos que estão aí cometendo improbidades, crimes, certo? Muito bem. Além disso, o memorando está aqui assinado, ela está devolvendo o funcionário à disposição aqui, saindo da Secretaria de Gestão e Planejamento, para o senhor Eloy Luiz de Almeida. Segundo o converso que eu tive com o servidor, ele já foi recebido pela Secretaria de Obras, já está sendo designado para outro posto de trabalho, conforme era a sua atividade original, oficial, pelo qual foi contratado por meio de concurso público específico para serviços gerais na Secretaria de Infraestrutura de Alto Floresta e teve que passar esse drama todo aí porque decidiu ser honesto com ele mesmo certo? e por último pessoal nós temos aqui é, uma das notícias que abalou agora o fim de tarde da, da população de alta floresta com relação a com relação aqui a Um esclarecimento dado pelo secretário municipal de saúde, o Dr. Marcelo Alessio Costa. Na verdade, desculpa, eu não, não não deveria me referir como doutor, porque ele não é doutor, mas a gente tem toda uma uma liturgia aí de, de respeito que às vezes acaba confundindo os cargos e as pessoas. O secretário de saúde disse que em entrevista exclusiva ao repórter Abraão Limpo, da Rádio Progresso, que os leitos da UTI de 10 leitos recentemente inaugurados em afro não serão ocupados por pacientes com a doença do vírus Covid-19. O secretário afirmou que a ordem foi dada pelo governador em reunião realizada em Cuiabá e nós sabíamos disso, que ele esteve é, esses dias, o, o tempo todo, é, confirmando que estava a serviço do município na, na cidade de Cuiabá e essa reunião teve que ser presencial não pode ser de forma alguma é, por meios digitais porque havia informações da parte da Casa Civil do Governo do Estado que precisavam ser repassadas pessoalmente pois bem Na manhã de hoje, em entrevista exclusiva exclusiva gravada ao repórter Abrão Leite da Rádio Progresso, o secretário de Saúde do município revelou que por meio de determinação do governo do Estado, por meio da Casa Civil, é... e que pelo fato do município não ser considerado referência nos modos, nos casos moderados e graves, sendo apenas referência para pacientes clínicos e, portanto, não serão tratados casos moderados acima da doença nas dependências do Hospital Regional Albert Seib, de Alta Floresta. Todos os casos com essas características serão encaminhados diretamente a Cuiabá. E disse mais: apesar de ter sido perguntado a respeito das UTI novas, no, que foram inauguradas e entregues pelo Estado. É, há pouco mais de dois meses, o secretário afirmou que as mesmas não serão utilizadas para os tratamentos de pacientes com a confirmação do Covid-19, pois as UTIs são leitos destinados para outras patologias e que não estão habilitados junto ao Ministério de Saúde como leitos de tratamento de Covid-19. Por essa razão, caso fosse colocado algum paciente contaminado pelo vírus na ala das UTI, todos os outros pacientes teriam que ser removidos automaticamente. Tanto que por isso foi criado especificamente uma ala de Covid-19 dentro do hospital regional. De lá já já houve três óbitos. Há, há certa coerência no, no, na, na explicação do, do, do secretário. Existe muita coerência, sim, mesmo porque as UTIs no, é, não, está, não se morre só de Covid-19, certo? Outros tipos de graves, de, de, como acidente, como doenças terminais, podem ser é, utilizadas para atender essas pessoas. É para isso que as UTIs foram... foram ninguém estava pensando em Covid-19 quando as UTIs foram entregues, quando elas foram encomendadas, apesar de terem, sido, de terem demorado, Ninguém estava pensando nisso. Elas foram especificamente é, instaladas para atender toda uma região, uma Alta Floresta e mais seis municípios, e com isso é, era, era já um sonho do município. Porém, existe uma interrogação no ar que precisa ser respondida pelo secretário de municipal, pelo prefeito. Certo? O que vai ser feito e aonde está, se já chegou se não chegou, os 14 milhões que foram enviados, destinados pelo governo federal, do, do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, que contemplou o município de Alta Floresta com 14 milhões de reais. Com 14 milhões de reais seria possível construir mais 10 leitos de UTI. Não foi gasto nem isso dessas que, que foram entregues agora. Apesar de terem demorado mais de sete anos. 14 milhões de reais. O que está sendo feito com esse direi dinheiro? Aonde ele está sendo aplicado? Aonde, se não chegou ainda, quando vai chegar? Cadê? Uma planilha de custo, uma planilha de destinação desse dinheiro? O que será feito? Porque em.